Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 15. Esse capítulo é conhecido como o capítulo dos perdidos e achados, porque Jesus fala de três parábolas. Jesus fala, fala da parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho que se perdeu. Talvez uma das mais, talvez não, é considerada uma das mais lindas parábolas a parábola do filho pródigo Jesus começa no capítulo 15 verso 11 assim continuou certo homem tinha dois filhos certo homem tinha dois filhos e eu não vou ler toda a parábola porque levaria um tempo deixa eu fazer um, um resumo breve ele tinha dois filhos o mais novo pediu a parte da herança que lhe cabia e ele pega a parte da herança e vai para uma terra distante. E nessa terra ele gasta tudo de forma dissoluta, vivendo a revelia. E nessa terra vem uma crise, o seu dinheiro acaba e ele sai à procura de trabalho. E ele encontra um trabalho que para os judeus era inadmissível cuidar de porcos. E quando ele está cuidando de porcos, ele cai em, dos porcos, ele cai em si, e diz: levantar-me, ei, irei ter com meu pai, e diz, ei, pai, pequei contra os céus, e perante ti já não sou digno de ser chamado de teu filho, mas recebe-me como um dos teus trabalhadores. O Pai o recebe quando ele volta, e promove uma grande festa colocando no seu dedo um anel, nos seus pés alparcas, veste-o com uma vestimenta especial, manda matar um bezerro cevado e promove uma grande festa. Quando a festa está acontecendo, chega o filho mais velho e pergunta a um dos trabalhadores, o que está acontecendo aí? E aí então ele recebe a informação de que o irmão havia voltado e o pai promovido uma grande festa, e ele se nega a entrar na festa, porque ele não concorda com o que o pai fez com o seu irmão, o pai sai para tentar convencê-lo a entrar na festa, e ele é resistente a essa ideia, e o pai então diz, filho, tudo que é meu, te pertence, mas era justo nós nos alegrarmos com esse teu irmão que estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Essa é uma história que nos ensina muitas lições. A primeira pergunta que se faz é, como pode um pai como esse, que se parece muito com Deus, como nosso Pai, Entendo tendo dois filhos, um se perder. Como pode um pai tão extraordinário, que tem dois filhos, que possivelmente foi criado da mesma maneira, um se perde. E ele não só se perde... Ele faz aquilo que dentro da cultura judaica era inconcebível. Um filho perder a herança com o pai vivo. E talvez esta palavra responda essa pergunta de muitos que quando olham para uma família tão certinha e vê um dos filhos se perder, se pergunta, como pode? Primeira lição que nós aprendemos nesta parábola é que nem tudo na família sai como nós planejamos. Nem tudo na família sai como nós planejamos. Eu tenho três filhos. E eu e a minha esposa Rosimara temos plena consciência dos investimentos que nós fizemos no Douglas, na Letícia, no Pedro. Nós investimos em educação, nós investimos... É, na educação religiosa, nós investimos na saúde, nós investimos, os nossos filhos sempre estudaram em escolas evangélicas, porém, eu não posso escolher no lugar da Letícia, eu não posso escolher no lugar do Douglas, eu não posso escolher no lugar do Pedro, a escolha é individual, cada filho, Toma suas decisões e faz suas escolhas, por isso eu não fico escandalizado quando eu vejo, por exemplo, que um filho de uma família boa se perdeu. Não é justo nós colocarmos sobre os pais toda a culpa e responsabilidade, porque o pai não pode escolher pelo filho e nem... O filho pelo pai Quem é que planeja ter um filho bandido? Quem é que planeja ter um filho drogado? Quem é que planeja ter um filho traficante? Quem é que planeja ter um filho como uma filha Como aquela Suzana que matou o pai com golpes de uma arma branca Quando os pais, quando os dois estavam dormindo Tramando com o próprio namorado. Quem é que planeja ter um filho assim? Nem tudo na família sai como nós planejamos. O pai do filho pródigo não planejou ter um filho que desejasse sua própria morte. A segunda lição que nós aprendemos com esse pai da parábola é faça sempre o seu melhor para amanhã não chorar com a dor do remorso vou repetir, faça sempre o seu melhor para amanhã não chorar com a dor do remorso, aquele pai com certeza chorou de saudade aquele pai com certeza chorou a ausência do filho que ele tanto amava, mas aquele pai nunca chorou de remorso, aquele pai nunca chorou, dizendo: por que, que eu não fui um pai melhor? Por que que eu não fui um pai mais presente? Por que que eu não amei mais? Por que que eu não beijei mais? Por que que eu não abracei mais? Não havia remorso no coração desse pai Porque se você fizer sempre o seu melhor Mesmo ao lado do caixão você pode chorar a dor da saudade, mas você nunca chorará a dor do remorso, a terceira lição que nós aprendemos aqui, é que a família precisa ser lugar de esperança, a família precisa ser lugar de esperança, porque sem esperança nós deixamos de sonhar E é impressionante como você percebe nesse pai Essa capacidade de sonhar Porque ele é um pai cheio de esperança Onde é que está isso na parábola? No verso 20 A gente percebe que esse pai não sai da varanda ou da janela a impressão que dá é que todos os dias ele saía na varanda para dar uma olhada para ver se o filho estava voltando e se alguém lhe perguntasse por que que todos os dias você sai na varanda e fica a olhar no caminho provavelmente ele diria meu filho vai voltar ele vai comprar uma roupa para um dia de festa, e ele está na loja, deixa eu contextualizar, ele está na loja, e o dono da loja o conhece e pergunta, para quem é este, essa vestimenta festiva? Ele responderia, para o meu filho mais novo, mas você não me disse que ele foi embora e não deu notícia? Provavelmente a resposta desse velho pai seria, eu estou comprando essa roupa porque o meu filho vai voltar. Aí ele vai até a loja comprar um anel. E ele dá a medida do dedo do filho mais novo. E o dono da loja provavelmente o conhece também. E o dono faz a mesma pergunta, para quem é o anel? Para o meu filho mais novo. Mas você não me disse que ele foi embora e não deu mais notícia? Por que, que você está comprando um anel para um filho que não está em casa? Meu filho vai voltar. Mas aí ele vai comprar as sandálias. E a mesma história, a mesma pergunta. Para quem? qual é o tamanho, qual é o número, para o meu filho mais novo, mas você não disse que ele foi embora, e você não teve mais notícias, está, está sumido, perdido aí pelo mundo afora, Como, por que você está comprando sandálias para um filho que não está presente em casa, porque foi embora, com certeza esse velho pai disse, não, não, não, pode embrulhar, eu vou levar, porque eu sonho com o um milagre, minha casa é lugar de esperança, meu filho vai voltar, mas ele está cevando o um novilho, vez o ou outra ele passava por lá para ver como é que estava o novilho cevado, e talvez aqueles que alimentavam o novilho, os trabalhadores, os servos, podem ter perguntado, mas o senhor está Tratando tão bem esse novilho, por quê? Qual o propósito, qual a intenção? Vai ter festa aqui em casa? Mas que festa? A festa de celebração pela volta do meu filho que saiu. Preste atenção. quando há esperança... É porque você ainda sonha com o um milagre. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração hoje. A última palavra quem tem não é o juiz, a última palavra quem tem, não é o médico a última palavra quem tem, não é o é, não é o presidente Bolsonaro, a última palavra quem tem, não é o prefeito da cidade nem o governador, a última palavra, é daquele que se assenta, em um trono acima das estrelas, e ele é Deus de milagre, e ele é Deus de milagre, e ele é Deus de milagre Bata no ombro de sete pessoas e diga assim: Não pare de sonhar com o teu milagre, porque Deus é Deus de milagre. Não pare de sonhar com o teu milagre, porque Deus é um Deus de milagres. Aplauda o Senhor se você crê nisso. Aplauda o Senhor se você crê nisso. Ele vai voltar. sua ou açucanderas. Me lembro de uma mulher que o marido foi embora e ela continuava com a cama de casal no quarto. E uma amiga perguntou, por que você não troca essa cama de casal para uma de solteiro? Ela disse, não, ele vai voltar, ele vai voltar. Não saia da varanda, o teu milagre vai acontecer. Prepare o que é necessário para a festa, o teu milagre vai acontecer. Qual é a outra lição que nós aprendemos com esse Pai? Em tempo de crise, não feche a porta da reconciliação. Preste atenção. Em tempo de crise, não feche a porta da reconciliação. Quando aquele filho estava saindo com a herança O pai não disse assim Ó, oh, não volte mais Ingrato Aquele pai não disse assim Ei Você vai pagar Seu desgraçado Não Esse pai não disse Ó, oh, aqui Nunca mais Não Esse filho foi embora mas o Pai nunca fechou a porta da reconciliação. Não há milagre não há, onde não há espírito de reconciliação. Não há milagre onde não há espírito de perdão. Eu me lembro de um pai em que o filho fez bem parecido com o filho pródigo, se rebelou contra a família, contra os pais, e pegou tudo o que era dele, e disse, estou saindo fora, estou indo embora, mas quando esse menino estava saindo, o pai disse assim, filho, filho, antes que você vá embora, eu quero dizer para você, que a porta dos fundos da cozinha nunca vai ser fechada ela nunca vai ser trancada nós amamos você esse menino foi embora viveu dissolutamente, irresponsavelmente gastou o que levou embora conta os pais que um dia pela manhã, quando eles acordam e vão tomar café, o menino estava sentado à mesa, desfigurado, magro, bem parecido com o filho pródigo, os pais olharam para ele e disseram: filho, ele olhou para os pais e disse, obrigado, por não ter fechado a porta, eu voltei, para nunca mais sair de casa, eu voltei, assim é Deus com você, Ele não fecha a porta, assim é Deus com você, Ele não fecha a porta, assim é Deus com você, Ele não fecha a porta, por isso hoje se você quiser voltar, a a porta está aberta, a porta está aberta, a porta está aberta, assim é Deus com todos nós. A última lição que nós aprendemos com o pai do filho pródigo, se nós perguntássemos para esse pai qual, é, qual foi o segredo de tudo o que aconteceu, de, de transformação na sua casa, provavelmente ele diria para mim e para você, quer viver o que eu vivi, construa em sua casa um ambiente marcado pela graça. Construa um ambiente marcado pela graça. Presta atenção, construa um ambiente marcado pela graça. Repete comigo, construa um ambiente marcado pela graça. Só as mulheres. Só os homens. Perceba percebe que todas as ações do Pai... Foram manifestações da graça. Se não presta atenção. Dentro daquela cultura. Se um filho pedisse para o pai a herança, porque a herança se repartia depois que o pai morresse. Pedir a herança para o pai antes da sua morte claro era uma ofensa, era uma agressão, era um pecado, de uma proporção tão grande, que o pai podia mandar matar o filho. Mas esse pai não mata o filho, esse pai não manda assassinar o filho, esse pai não manda prender o filho, ele pega toda a fazenda, dá para o mais velho dois terços, dá para o mais novo um terço, e simplesmente o despede, em vez de ele receber morte, ele recebe parte da herança. Porque graça é tratar o outro como o outro não merece ser tratado. Vou repetir, graça é tratar o outro como o outro não merece. Ei, olhe para cá por favor. Se Deus tratasse você como você merece, nesse exato momento você estaria quem? Se Deus me tratasse de acordo com o que eu mereço, eu não estaria com vocês aqui, eu estaria condenado para sempre. Sabe por que eu e você, nesta noite, estamos aqui, ó, sentados nas regiões celestiais, sendo abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Porque Deus não me tratou de acordo com o que eu merecia. Isso é graça, é graça, é graça, é graça. Mas a Bíblia diz... E ele sai e ele usa o dinheiro do pai Jesus estava falando de Deus ele usa o dinheiro do pai e se Jesus estava falando de Deus, esse dinheiro é sagrado Jesus estava falando de Deus se Jesus estava falando de Deus esse recurso era santo e ele usa esse recurso do pai para ir para a zona de meretrício. Ele gasta com prostituição, ele gasta com bebidas, ele gasta com drogas, ele gasta com orgia. E ele gasta tudo. Vem uma crise e ele precisa buscar trabalho para não morrer de fome. E ele encontra um trabalho para o judeu imundo, apacentar, cuidar de porcos. E quando ele está cuidando dos porcos, aí ele senta. Ele senta em algum lugar, eu acredito que foi um momento de reflexão, ele está sentado ali pensando, que vida, aonde eu estava e aonde eu estou, em que mesa eu me assentava... O que eu tenho para comer agora? E o texto diz que ele passou a valer menos do que um suíno, porque o texto diz que para os porcos havia comida, mas para ele ninguém dava nada. Para ele ninguém dava nada. Ele olhava os porcos comendo, ele tinha fome, e ele teve inveja de porco, porque os porcos estavam numa condição melhor do que a dele. Aí ele cai em si, e ele diz assim, quantos trabalhadores do meu pai, sentam à mesa, e eles têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e eu vou dizer para ele, se não dá para me receber como filho, trata-me como um, um dos teus escravos, um dos teus trabalhadores, cabeludo, barbudo, rasgado, mal cheiroso, cheirando porco, talvez não tomava banho há um bom tempo, e ele volta, e aí está voltando, ensaiando. Vou dizer para o meu pai: pequei contra os céus, contra Deus, pequei contra você, já não sou digno de ser chamado seu filho. Me recebe como um dos teus trabalhadores. E está voltando. E onde é que está o pai? Onde é que está o pai? Outra vez, onde é que está o Pai? Deus não sai da varanda. Deus não sai da janela. Quando o Pai olha... parece o meu filho porque ele saiu gordo tá voltando magro ou ele saiu melhor do que está voltando, ele saiu bonito mas está feio mas o andar é do meu filho quando o pai percebe que é o filho é a única vez na Bíblia que você encontra Deus correndo aquele velho, ele levanta as suas vestimentas, o que um velho pai jamais faria mostrar as pernas, porque era aquele como vestido, não é? Um vestido, ele levanta a vestimenta, expondo as pernas à vergonha. Na cruz, era Deus levantando as vestimentas, se expondo para voltar comigo. Deus não deixa você voltar sozinho quando você está voltando, na verdade o Pai está voltando com você Ele vai ao encontro e a Bíblia ei, e a Bíblia diz assim ó, o Pai não chegou e disse cadê o carro? contextualizando, cadê os tênis? cadê a roupa? os perfumes? cadê as joias? cadê a grana? cadê os colares de ouro? o pai interrompe, ele não precisa mais dar sequência no discurso, porque voltar é o caminho do arrependimento, voltar é o caminho da humildade, voltar já é uma expressão do coração, e a Bíblia diz que o pai não pergunta absolutamente nada e no original grego diz que o pai o abraça e o pai o cobre de beijo E o pai beija, beija, beija E eu quero crer que chora, chora, chora, chora E beija como que bem-vindo, que bem-vindo Que bom que você voltou Estava perdido e foi achado Estava morto e reviveu Bem-vindo, sabe o que é isso? Graça Ele não diz para o quartinho dos fundos de castigo Ele não diz vai tomar banho primeiro que está cheirando porco ele não disse, bem feito Não te falei que você ia quebrar a cara Deus não é assim Deus não te trata assim Deus não me trata assim Graça é tratar o outro Como o outro, quando você não merece ser tratado Graça é tratar o outro Como a gente não espera ser tratado Repete comigo, graça Aí, o pai entra e diz assim, depois que ele tomar banho, traga aquele vestido. Vestiu. O anel, por favor. Anel no dedo. Essa vestimenta tem a ver com vestimenta de salvação e, e, e vestes de justiça. Agora, anel no dedo. Aqui você volta a ter a alma. Autoridade que você tinha, repete comigo, vestimenta, graça, anel, graça. Aí traga ao parcas, porque quem anda descalço aqui é empregado, é servo. E este não é empregado, este não é servo, este é o meu filho diga graça, aí disse, agora mata o bezerro cevado, bota a música para tocar, porque os amigos, já estão aí, alegrai-vos comigo, estava morto e reviveu, estava perdido, e foi achado, diga graça, outra vez graça, outra vez graça, Não pode faltar graça na sua casa. Porque se faltar graça, não é o filho que vai embora por livre e espontânea vontade, é a gente que manda embora. Se faltar graça, regras se tornam mais importantes do que relacionamentos. Se faltar graça, a gente passa a us, usar as pessoas e amar as coisas, me lembro de um pai, lá no Nordeste, eu li num jornal, esse pai vendeu um carro, e lá no Nordeste? O pai pegou o carro, embrulhou no jornal, vendeu o carro, embrulhou dinheiro no jornal, e deixou em cima da mesa, e esse pai saiu para fazer alguma coisa, e lá tinha um fogão a lenha, aí então, esse, o menino, sem juízo, o fogão a lenha, que estava preparando alguma coisa para a mãe, estava apagando, o menino pegou o dinheiro, pegou aquele monte de jornal, não sabia o que era, e jogou no fogo, o carro virou cinza quando o pai voltou e disse assim, cadê aquele pacote que estava aqui, o filho disse pai para ajudar a mãe, não deixar o fogo apagar, porque ela está preparando com o almoço para nós, eu então joguei aquele jornal no fogo para manter o fogo aceso, o pai ficou tão possesso que começou a falar palavras de maldição sobre o menino e pegou o menino com tanta ira levou para o pro fogo e assou as mãos do menino o que que faltou naquela casa? repete me o que que faltou naquela casa? outra vez o que que faltou naquela casa? graça se faltar graça o celular passa a valer mais do que o filho se faltar graça Coisas se tornam mais valiosas do que pessoas Quando falta graça A indiferença petrifica o coração E nós nos tornamos pessoas insensíveis O que você precisa entender é que Jesus ao contar a parábola do filho pródigo, quis mostrar para os fariseus, hipócritas, os pecadores, os religiosos, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus é misericordioso, o quanto a graça de Deus é simplesmente inexplicável há muito tempo atrás não sei aonde eu ouvi um testemunho muito interessante que eu nunca mais me esqueci uma família se desviou saiu da igreja nunca mais apareceu o pastor como um bom pastor foi até a casa e A mulher saiu Lá da, da porta da frente Olhou para o portão Fala pastor Deixa eu dizer uma coisa para o senhor Eu sei o endereço da igreja Quando a gente quiser voltar A gente volta Obrigado Fechou a porta e entrou O pastor foi triste embora Orou, orou, voltou lá. A irmã saiu de novo, pastor. Diga, vim fazer uma visita, pastor. A gente sabe o endereço. Tipo, não perturba quando a gente quiser voltar. A gente volta, pastor. Foi umas três, quatro vezes. Pastor falou: Não vou mais que vá para o inferno esse pessoal. Meu Deus, ser humano é assim. Aí foi orar. Senhor, Não vou mais naquela casa. Que vergonha, Senhor. Eu vou lá. Aquela mulher me manda embora. Quando ele estava orando assim, Deus falou assim para ele: vai. Pela última vez Bate na porta E entrega a ela Essa mensagem que eu lhe dou Opa, agora eu vou Chegou lá A irmã saiu, abriu assim a janelinha da porta De novo pastor A irmã estava desviada mesmo Aí o pastor falou, irmã, dá para a senhora vir aqui? É a última vez. Eu prometo para a senhora que nunca mais eu volto te perturbar. Mas é a última vez. Vem aqui. É a última... Prometo, irmã. É a última vez. Ela, tá bom, pastor. Aquela cara. E ela volta. Vai lá. Bom dia, irmã. Bom dia, pastor. Amanhã, antes que você acenda o fogo para fazer o café, você diga misericórdia. Passe bem, irmã. Te prometo que não volto mais. Foi embora. Ela entrou em casa com aquilo assim, ó, misericórdia, misericórdia. Vou ficar louca. Misericórdia. Tomou banho, Misericórdia. Está penteando o cabelo, aquele negócio de misericórdia. Ela dormiu ouvindo o pastor, misericórdia. misericórdia. Misericórdia. Misericórdia. No outro dia, pela manhã, ela acorda, foi fazer o um café. Ela pegou, naquela época, ela pegou ainda o fósforo, né? Para acender o fogo. Ela disse, não me custa nada. Vou falar esse negócio. Misericórdia Misericórdia Misericórdia Misericórdia Ela não conseguia parar O fósforo caiu As lágrimas rolando no rosto E ela Misericórdia Misericórdia Misericórdia Entrou o marido e... Ô oh, mulher, que negócio é esse de misericórdia? Misericórdia? Misericórdia? Agora dois, misericórdia. Um olhar para o outro e misericórdia. misericórdia. Misericórdia. Misericórdia. Misericórdia. Misericórdia. Misericórdia. Entrou uma filha... Ô pai e mãe, vocês ficaram malucos com esse negócio de misericórdia? Misericórdia Misericórdia Misericórdia Agora era três Misericórdia Misericórdia Três chorando agora e dizendo misericórdia Entrou um outro filho Pera aí, que história é essa de misericórdia? Misericórdia Misericórdia Misericórdia e um olhava para o outro chorando e dizendo misericórdia misericórdia, entrou o último filho ei, misericórdia que história é esta de misericórdia e misericórdia, agora era cinco, clamando por misericórdia na cozinha e com o rosto banhado de lágrima e eles diziam misericórdia misericórdia, de repente eles se abraçam e dizendo misericórdia misericórdia, de repente eles se ajoelham e dizendo misericórdia e misericórdia daqui a pouco um é batizado com o Espírito Santo e começa a falar em línguas daqui a pouco outro é batizado com o Espírito Santo e começa a falar em línguas e naquela manhã a misericórdia de Deus alcançou a família e todos voltaram para a casa do Pai misericórdia Hoje, você veio aqui para ouvir o Pai dizendo para você, você se afastou de mim, mas a porta continua aberta e eu quero te alcançar hoje com misericórdia. Você saiu da minha presença, mas eu nunca saí da varanda te esperando voltar.